Sim! Bora! Fiquei um bocado confuso quando o boneco se virou todo para tirar estas escadas, mas pronto. Isto é com uma mira de 12 vezes. Calma, dá Ok, vou para a direita e mais para a esquerda. Ok, vou para a esquerda e mais para a direita. esquerda está ali. É, tu... yeah, aqui também. Estou de mandar um tiro na fechadura? Ah não, está aqui umas escadas. <risos> ah, o que, é que aconteceu? Isto parou de subir, tinha que carregar no E. Ah ok, tinha que tirar a carga. Olha se está a carga de spotter. Mas se bem onde? Calma, pega na rifle que é uma de dermal. Pois é, eu estou com a rifle mas. Está ali, está ali, já lhe vi. É só um? Uh, Como é que eles nos viram? Será que não era só um, Rudy? You tank! O que é que te leva a crer que não era só um? <risos> estão, estão aqui perto ou não? Estão. Estão. Não vês ninguém, meu? Eu matei tudo. Já vai. É Boa. Bola! Matei tudo à pistola, vai se ver. Agora estou aqui close range com a minha trusty shotgun. É, é para saber se nenhum da gente leva a sniper como que nos deram, eu já tenho uma metralhadora também. Ah, eu tenho a sniper, mas é na outra cena. Ah, eu também, afinal, tudo que foi a pistola? <risos> então, mas. Não é para aqui, mano, what the fuck? Então eu venho atrás de ti, para que é que eu faço caso? É aqui. Acho que te acertei, desculpa. Tens de baixar quando abras a porta, pá, então. Claro. Ah ok, já havia a Alpha Team. 1, um, eu, eu mato o da direita. Foda-se, não consigo matar. Ok, já está. 1, um, 2, 3 tiros e na morre. Eu mato o da direita. 1, um, 2, 3. Espera, espera, espera. Ok, eu mato os dois. Foda-se. Difícil. Olha, espera, eu estou. Mas, então, vai. mas, mas como, é, como é que os gajos morreram? Estava andando a tocar. Os gajos mataram-nos. Mas eram os dois gajos que, que eu estava a mandar tiros. Ou estava lá mais gente. Estava ah, lá mais gente Ok. Então a gente agora faz isto. <risos> estava a descer em cima de ti. Sério, falha-te o que uh é, Rudy! Puto, vai lá matá-lo! Incoming grenade! Hahaha! Uau! Uau! Ganda Special Ops! Ganda Special Ops! Tá um à esquerda e um à direita, vou suportar os dois. Um, dois. Queres matar qual? Ok, eu mato o que está atrás. Isso é o Paulo, é da esquerda ou da direita? Direita. Ok, então vá, um, dois, três. Um trabalho. Ok, está a correr bem. Ah claro, agora me uma granada nos cornos assim que saímos. Mas, mas agora está a correr bem esta, Eu nem percebo porque é que a gente não joga assim em multiplayer. Oh merda. O que é que se passou da vida? é que me chinou, puto? Outro gajo qualquer chinome, Rudy. Jesus Christ. Puto, estou a falar a sério. Depois quer ver na repetição do vídeo. Um gajo qualquer chinome. E não está aqui mais pessoas. What the fuck? 3 Foda três. só, Rudy. Eu acertei-lhe o primeiro tiro, o gajo de cambaleia para trás na morte. Tens de danar ou é de shot ou é dois tiros, puto. Até que está aqui uma sniper potente que nos deram. Mas espera, eu não estou a perceber, mas as pessoas que estão dentro do autocarro são para o matar ou não. Temos dois dentro do autocarro, tem um, um número um em cima de cada um. Ah, ah. já vi, okay. ok, ok, ok, ok. Então vai, eu marco o da esquerda. Eu tenho o da direita. Ok, um, dois, três. Eu de carregar no E primeiro! Eu dizer que estás pronto para eles mandarem o flashbang! Tem que carregar no E Sim, primeiro! Não o que meu? Mas como é que tu sabes essas merdas? fuck? O que ele disse? Ok. Ele disse: When you're ready, give the call a uma merda qualquer. Para eles mandarem o flashbang para os gajos ficarem de desorientados. Ah, eu não tinha percebido! Eu pensava que era só matar! Ah, ok. E depois nós nos flashbangs temos de matar os quatro, né? Hum. Vá ok, a gente, eu agora a gente sprinta isto, é na boa Que tiro foi este Davi? Ah, que tiro foi este? Eu vou-te explicar Eu pensei assim Vou mandar o chão para apontar para não falhar o tiro Vai Eu Eu pensei Eu pensei assim Eu vou seguir grande pro e vou-lhe mandar um único tiro na cabeça. E depois filhei a cabeça. Mandei-te um tiro sem querer, sai? Mais um. Ah pá! Caralho! Não. Eita! O cadáver! O cadáver! <risos> <risos> oh, como é que é possível? 3 Ok, se falharmos os dois, eu sou tão mal eu acertei, por amor de deus. Epa! Não morreu. Ah, já está. <risos> como é que é possível? Tá no air. Eles estão a mandar as flashbacks. Vai, go! Primeiro já está. Segundo já está. Tu, como é que estás? is secured. Está moving. Puta, onde é que ele está, puto? David, David, na porta! Puta, me lhe Aisa, de mandar tiros, Deus, meu! Deus. Vou sair com a shotgun! Mas avisa antes de andar, senão eu vou te cravar a chuma. Puta, tu gritas assim, porta! Que é óbvio que aquilo que vai acontecer é eu pôr povo à porta a matar, não né? Eu vou tentar arreçá-lo e ele a fugir é que é a vida. Olha ali, lá atrás, lá atrás. Lá atrás? Mas o quê? Não vês ninguém? Só vês os, os nossos? Ui, nunca não foi atrás, foi à frente, no teu fuck. Pois tem razão. <risos> eu, tenho uma, eu tenho uma visão especial das coisas. Tá? Falta um. Está morto. Está no meu morto. Já não está. Agora está mesmo morto só. t está tudo a tua espera. Toma a suar. que tu queres que eu faça sniper com o ranho? Estou a cagar a arma toda. Ei, estamos numa posição muito a má para um sniper, puto, vou dizer a verdade. Porquê? Estás-te no chão? Estamos à vista de toda a gente. Mano. Não estamos nada. Ok. 1, 2, 3. Oh puta, até eu, eu tiro a mira quando vou para disparar, ai. Confiança. Ai, <risos> oh Eu limpo o da direita e da esquerda, não é? Sim. Um, dois.. Três. Mas este gajo não morreu. Morre! Mas estes gajos não morrem! What the fuck? Put, mandem aí-nos a tiros, estás a gusar? estes gajos são imortais, man! What the fuck! Tu não lhes acertaste tiros também! Puta, eu não estou a perceber, what the fuck David, dois gajos, danho da esquerda um, dois, três tens -o, o da é esquerda, é ou caraças me o meu levou um tiro, mas ficou fixe ah, metade da cabeça ficou no asfalto eu não precisava desse lado do cérebro só uso 10%, o <risos> que é que acontece? Foi, <risos> <risos> E continuamos à espera? Queres limpar esse cara que está mais longe? E há... Vamos limpar esse cara está mais longe. agora ele the... yeah. vamos perder aqui o jogo. É... Yeah. O que é que se passou? Não sei, alguma explosão qualquer. Verdade, vamos atrás da luta! F***! WTF!